uma vez, uma lagarta chamada Amarela. Ela nasceu em uma grande família e sua infância foi muito divertida. Brincava com outras lagartinhas de pega-pega, esconde-esconde, pulava amarelinha, pulava a corda, girava pra lá e pra cá. Como se estivesse numa dança. Tinha um sonho, sonhava em voar, mas era tempo do casulo. A Amarela começou a sentir algumas dores, mudanças no seu corpo. Ela descobriu que tinha algo errado crescendo pertinho da escápula direita. Era redondo, do tamanho de uma laranja. Toda a família ficou preocupada, ainda mais com o tratamento que a deixava sem cor e sem pelinhos. Nesta fase difícil, a amarela usou uma capa vermelha para se proteger. Queria voar. Voo interrompido. Queria voar. interrompido. Pediu do casulo, estava diferente, fortalecida, abriu as asas e voou alegremente.